O Tricolor vacilou na Libertadores, deixando escapar o primeiro lugar do grupo. E para tentar recuperar, o campeão paulista vai para cima dos peruanos. São Paulo e Sporting Cristal. Nesta terça, 9:15 da noite, tem Copa Comebol Libertadores. E você sempre vem com a gente. Você vem com SBT.